Shakespeare inventaria tudo que você dizia Sei que ainda tá de dia, mas já fica a dica Qualquer fita lembra das antigas, que que tu diria? Negócios à parte, não confunda minha partida. Eu volto de novo na mantina. pra fazer uma grana que eu não tinha, quem diria? Negócios à parte, tô buscando a minha fatia, tá tudo na mochila. Outro dia cê falou que curte aquele fila. Vamos lá buscar o que você queria, meu corre tem suas galinha. Você sabe por isso que me atinge. É, mas o preço é caro, não sei se vale de fato. Hoje eu tô com poucos do meu lado, mais um poucos que eu posso chamar de ai importa qual trabalho, eu me sinto abençoado. Mesmo com o céu anulado, sou a luz que exerce o que tava anotado. Preferi fazer assim pra nós ouvir dentro do carro. Vidro alto e baseado, só focar em nós, chapado. Preocupado só fazer de Ando muito calmo, tranquilo e calmo. Fumando um cálculo, não te pelo meu barco. Como as gatas, com os amigos de quebrado. Hoje tá legalizado. Esse é o surto do trabalho, ultimamente eu tô empenhado. Quero te dar mais blogueira do que nós temos ganhado. O mundo é nosso, olha com a visão de um libertar Não sou o primeiro, mas também sou visionário. Quem nasceu pra ser patrão, um dia vai ser funcionário. É, é eterno ditado. Não posso ficar parado. Quem a cor o resto eu fico acomodado. Se incomodado bater no dobrado você não sabe que eu não paro Ainda é começo Na onde eu vou chegar Isso nem é um texto Prevar isso No fundo cê sabe Que veio de berço Mas teve uma escolha Eu prefiro furar essa bolha Não quis ser um traficante Fazer de ser minha pessoa Que sabe se eu te incentivo Quando eu for lançar as burro Cria lá da Zona Oeste Barroca é o nosso centro Eu sinto pelo bairro Onde cê investe Onde cê investe até Fortalece Pra quem teve pouco O mundo todo nós merece Negócios a parte Minha tropa é deloeste. Só tem mano e Fechado então, com a mala, rec. Hoje é só copão em sua sessão de trap. Dessa bala nessa cabana, de jack. Negócios à parte, mano, não no corte Outras de. Jeito, pra pra Shakespeare não inventaria tudo que você dizia. Eu sei que ainda tá de dia, mas já fica a dica. Qualquer fita lembra das antiga, O que, que tu diria? Negócios à parte, não confunda nossas vidas. Não confunda nossas vidas.